Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer um saquinho de tecido para a maternidade, recém mexido É o conjuntinho dos três saquinhos. Este saquinho é para o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Todos eles a condizer uns com os outros. E estes também têm a numeração, 1, um, 2 e 3, onde pode levar a roupinha do bebê. E é muito fácil de fazer este conjuntinho. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de um tecido à vossa escolha com a medida de 48 cm de largura por 30 cm de altura. Fita de cetim ou outro tipo de fita com a medida de 70 cm. Um retângulo de tecido a condizer com o um saquinho, mas diferente, com a medida de 7 de largura por 9,5 de altura. E também a entretela, mais pequeno um bocadinho que o tecido, esta entretela tem papel de um lado, e do outro lado tem uma cola, que é para poder colar tecido com tecido. Mais à frente vou explicar. Neste retângulo eu vou colocar o algarismo número 1. E a medida do número da altura são 7 cm e a largura são 4,5. Também tenho o 2 e o 3 e a medida do 2 e o 3 é um pouquinho maior. São 7 centímetros de altura e a largura são 9,5. O 3 também, 7 cm de altura e a largura 9,5. Vou deixar ficar os moldes no blog e por baixo deste vídeo deixo ficar o link para vocês terem acesso aos moldes. Um lápis para poder riscar o molde. Caneta de tecido, se não tiverem pode optar por alfinetes, também é necessário alfinetes. Tesoura, fita métrica ou régua um alfinete bebê ou um passa-fitas, ferro de encomar e máquina de costura. Vou começar pelo algarismo. A entretela, a que tem cola, vai ficar para baixo. E o algarismo, eu vou colocá-lo ao contrário, porque depois ao colar ele vai ficar direito. Portanto, agora vou contornar aqui o número. Já risquei o número 1 do lado contrário. E agora o tecido, vou colocá-lo o avesso para cima. E a parte que tem a cola, vou colocá-lo aqui por cima. E vou passar o ferro na temperatura média por cima. Vou recortar o algarismo. Agora vou retirar o papel. Está aqui o número 1. Vou reservar o algarismo. O tecido, vou dobrá-lo a meio, ficando o direito para fora. E vou alfinetar por todo. Agora, neste cantinho aqui que está aberto, e nesta lateral para dentro, vou medir 5 centímetros. E vou marcar com a caneta de tecido, se vocês não tiverem, marcam com um alfinete. É só para saber onde é a marcação. Portanto, 5 centímetros e marco com a caneta, e de baixo para cima também vou marcar 5 cm, portanto agora vou unir 5 cm e 5 cm, e agora o algarismo tem a cola aqui por baixo, da marcação para dentro coloco o algarismo, agora vou passar a ferro para poder colar, também na temperatura média, como podem ver está colado. De seguida vou tirar agora os alfinetes e agora vou à máquina de costura e vou contornar o algarismo. Isto é uma opção, se vocês quiserem podem deixar ficar assim, mas com as lavagens tem tendência sempre a sair, por isso eu vou reforçar com uma costura contornando o algarismo. Se vocês tiverem dificuldade, se as cores forem muito parecidas, como por exemplo este saquinho, é um tom de verde, tanto um como o outro, são muito parecidos e ao cozer podem ter dificuldade. Então, se tiverem dificuldade, eu vou dar uma pequena dica. Com a caneta de tecido, vocês vão contornar onde vão cozer. Vou fazer aqui uma linha, a máquina de costura tem de passar, para ser mais fácil vocês depois cozerem na máquina. Contorno o algarismo mais dentro um pouco, ser mais fácil cozer à máquina. Outra dica que eu vou dar, aconselho a colocar o ponto um bocadinho mais pequeno, para poder ser mais fácil contornar o algarismo. E também, se for com a agulha 90, fica um buraquinho maior, nota-se a picadela da agulha. E assim, se for com a agulha número 80, não se nota tanto. Portanto, agora vou cozer à máquina, rematando início e fim. Já cozi, agora vou passar a ferro para poder apagar a linha. Dobrar o tecido novamente a meio, certinho. Ficando o direito para a parte de cima e o direito também na parte de baixo. Agora vou novamente alfinetar. O está aqui na parte de cima do lado que está aberto. Vou medir de cima para baixo 4 cm e marcar com alfinete ou com a caneta de tecido. 4 centímetros. Agora vou à máquina de costura, tendo aqui a marcação dos 4, vou iniciar aqui rematando, continuo por aqui e termino aqui também rematando. E também cozer na virinha porque vamos fazer a costura francesa, que é iniciar a costura do direito e depois do lado do avesso. Já fiz aqui a costurinha, podem cortar os excessos de linhas, por exemplo. Este biquinho aqui podem cortar. Vou virar o sequinho para lá do avesso. Vou arranjar agora esta costurinha, colocá-las direito. Vocês podem alfinetar, arranjam e alfinetam para ser mais fácil depois passar a ferro. E agora vou passar a ferro. Agora vou novamente à máquina de costura, da abertura para baixo, cozer, iniciando aqui rematando com a largura do calcador de máquina para poder tapar a costura anterior. Portanto, continuo por aqui e termino também aqui rematando. Agora vou virar novamente para o direito. Esta segunda costura que nós fizemos agora, vai tapar a primeira que nós fizemos. Isto é, a costura francesa. Portanto, agora eu vou passar novamente a ferro. Já passei a ferro. Agora, na parte de cima, com o ferro, vão também fazer esta dobrinha. a pender para dentro, por causa da costura que fizemos para baixo. Aqui com o ferro, assim. Vão fazer... Nesta dobrinha que fizemos, outra dobra por dentro. Portanto, uma pequena dobrinha. Dobrei primeiro para dentro e depois daquela dobrinha que eu fiz, fiz outra pequenina para ficar por dentro. E esta é igual. Uma dobrinha pequenina e outra maior. Assim. Ficando as dobras direitas, assim. Por isso que eu dobrei primeiro a maior e depois a mais pequenina. E agora, continuando com o fel. Portanto, vou dobrar um centímetro por todo e depois dobro novamente para baixo até a abertura. Com o ferro vou vincar. Ah. tanto dobrar um centímetro. Dobrei um centímetro por todo e vinquei com o ferro. Depois... Dobrei novamente para baixo até a abertura e vinquei também por todo com o ferro. E podem verificar se está certo ou não. Está certo? Se não ficava um mais acima e outro baixo. Portanto, agora eu vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura e vou cozer aqui por dentro, quase na beirinha, por todo o saquinho, rematando o início e fim. Já cozi por todo. Agora para finalizar é só colocar a fita de cetim. Vou colocar o passa-fitas. Vou colocar as duas fitas certinhas. E vou dar aqui dois nós. Na ponta. Agora vou cortar aqui a ponta. E com o isqueiro vou queimar as pontas para não esfiapar. E está prontinho. O saquinho. O saquinho muito fácil de fazer. Vocês podem fazer o conjunto. Ficam todos do mesmo tamanho. É um saquinho para recém-nascido. Portanto, aqui é a primeira roupa. Aqui é a segunda roupa. Do segundo dia, neste caso. E do terceiro dia, também aqui neste saquinho. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E partilhe com os amigos que ajuda o seu canal e deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido, espero que si no próximo vídeo e até breve. Beijinhos!